E mal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Fala pra eles lá. Fala! Eu sei! Mais um vídeo do nosso canal! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like. Nosso canal é né? Nossa! Pra quem tá chegando agora? Nosso canalzinho, humilde e simples, pra ajudar vocês a mexer no carro de vocês, nas suas casas, sem gastar muito. Já leva a mulher pra sair, com... Leva a mulher pra sair. Mulher reclama de qualquer jeito. Com não. dinheiro, com Calma vai dinheiro. lá no meu Instagram e fica lá, falando que a mulher quer me bater agora. Diz que as mulheres tá tudo doido, que não aguenta não ouvir minha voz, então. Com razão, né? A pouco o cara na hora do amor da caminhada vai me chamar a mulher de bidu. <risos> oh, oh, oh, eu vou fazer um vídeo ensinando ai, a mulherada. Não, eu tenho que fazer ai, um vídeo ensinando a mulherada a acelerar o carro, filho. Não. O marido monta e mais acelera. Bosta, vai. Então vai? vai? Que vídeo é isso aí mesmo, que eu nem estou lembrando? Nossa senhora! Ah, Dudu! Do... Isso! Puta, pedindo pra caramba no meu Instagram isso aí do, lá. Do, é. do, se ainda do, você do. não segue a gente, Bidu Garage e Ju Divas. Ju, underline Divas. É, no então... Instagram que a gente responde tá, né? a galera. O termo... Fala meu amor. Eu vou ter um canal. Vai ter canal nada. Ter. Ó, o termômetro do canal é o Instagram e os comentários, né amor? É, porque a gente responde tudo. O Instagram né? lá tem coisas que eu posto uma fotinha lá se eu vejo que os caras gostam, fica curioso, não sei o que e tal. Aí nós gravamos o vídeo, aí o pessoal pega Grava, pediu, grava, Bidu. Aí eu vou lá e gravo, <risos> fechou? Então é, E esse pedido pra caramba, né, amor? No, é. meu, no meu direct E você tem um sorteio, Até agora dia 5 de abril vai ter Troca de óleo A troca de óleo em qualquer estado, tá né? Tá tentando cancelar isso aí, meu Por quê? Por causa desse corona aí, quem que vai trocar o óleo? Tá tudo fechado hum, É, mesmo. mas fica ligado que vai ter, né? Super troca de óleo aí do nosso amigo Rui ah, Vai continuar óleo. Vai ter Vai Só que ser. eu estou pensando em... em não prazo Entender o prazo. Por causa desse tal, desse corona aí Tem coisa que não tá abrindo, tem gente que não está saindo de casa É, isso aí. Não é. aguenta mais ver a mulher ah, é pedi Esse pediram pra caramba hein? O que, que aconteceu? Esse belo cabeçote de polimento Ranquei a passagem de água aqui Ah, os caras endoidou Os caras teve um orgasmo lá Então eu vou gravar um vídeo específico daí pra tirar essa bela dúvida, fechou? O que que acontece, ó? Esse aqui é o cabeçote original, certo? O cabeçote vai estar tá, assim sujo, fudido, arrombado. Nossa. Vamos que cortar que tá. aqui, ó. Cadê meu canetão, hein? Tá por aqui? Ah, não. Não, não tá. A Melissa pegou, vai. Fala tá lá na outra garage. Beleza, ó. Eu pego. Vamos cortar. Não precisa não, Mel. Vou cortar isso aqui, ó. Tá pegando aí, irmão? Tá. E vamos cortar essa aqui Vamos tirar esse suportinho ah, Beleza, fechou? Não, o que que acontece? Para quem Pesquisar aí na internet Pesquisa lá os cabeçotes de AP fluxos cruzados, a passagem de água não é aqui É aqui atrás Qual que é a diferença? Nenhuma água vai circular lá dentro do mesmo jeito Certo? quis fazer isso aqui por quê? porque eu nunca vi Um lazarento que fechou isso pode ser que tenha pode ser que tenha pode ser mas eu tô falando que eu não vi eu não vi entendeu não tô falando que eu sou o único que tô fazendo fechou cortei aqui ó a basezinha lá arrancou fora arranquei fora e fiz uma tampinha de alumínio tampinha aí aqui ia fechar de solda eu ia até pedir para os moleques do projeto de garagem fortalecer, certo? Porque depois que eles mexeram no meu apesão lá, os moleques endoidaram. Eu tô com uma conversa aí que eles vão aper em tudo lá agora, hein? Até na empilhadeira lá que eles usam como a casa, que eles vão pro apê. Vão usar o motor. Depois o motor deu para o tu pra vender cana na frente, que eles moram na avenida. Se não motor dá um tudo, turbo, o copinho vai sair rapidinho, não vai demorar tanto. Fechou? Tudo zoeira né pessoal, vocês estão tá ligados né mano, não leve a sério não, você tá é tudo brincadeira. É? Tem mais amigo faleiro, tem mais amigo faleiro aqui É pô, para, tudo nego sofredor, mas beleza. <risos> ia tapar aqui, ia fechar aqui. A passagem de água ia ser feita aqui ó. Quem não quiser fazer, como que eu ia fazer? Aqui ó, eu ia fazer um tubinho aqui ó, certo? Ia pôr essa coisinha aqui isso ajuda o carro no coffee clean né? é, galera, o well um charme, um destaque, ninguém tem a passagem Coisa de é diferente, né? pensa fora da casinha e arrisca fica mais pensa bonito, eu que fica pensa que tapadinho, o pessoal vai pirar, vai falar caralho, como é que tá fazendo a água? aí é beleza entendeu? faz uma passagem, quem não quiser fazer essa bagaça a função não muda em nada né mano? não, o funcionamento é o mesmo que tipo de solda? solda de alumínio Aqui ó, alumíniozinho, aí vai ter que cagar na mão os caras porque na elétrica não vai ter jeito. Tem essa peça aqui para vender. Se eu não me engano, chama cavalete de água do motor AP fluxo cruzado. É um, um cotovelinho aqui ó, de alumínio. Já vem com a rosquinha para pôr o sensor de água e tudo mais. Olha, vai, aí. vai aqui ó, na bundinha. <risos> <risos> <risos> na bundinha que ela é, é, é, vai é? cagar em mim não vai cagar em mim não meu. entendeu então a passagem de água vai elimina aqui tapa soldou deu o um acabamentinho lindo quer ver olha lá tá vendo aqui a passagem de água ela vai tudo para lá aqui a água vai sair por aqui também ó. É isso aí. entendeu e vai ficar bonito bonito limpinho cleanzinho ninguém Nossa. vai entender nada passar quem quiser passar aí daqui por trás e passar lá por debaixo tal. passar debaixo do seu banco para esquentar sua bunda depois voltar no radiador pode <risos> também mentira, não precisa fazer isso não mas sai por aqui que já vai dar uma diferença danada olha só, sem aquela orelha para quem souber para que serve essa porcaria aqui também ó, que eu sei que vão perguntar eu não sei responder. Pra que que serve essa orelha ridícula aqui? <risos> não sei. Cortei fora. Cortei aqui fora. Ó. Cortei aqui, ó. Esse negocinho aqui. Não. Cortei não, aqui. tudo. Lá, aqui. Ó. Aqui, ó. Cortei a orelhinha daqui, ó. Ranquei aqui. Ranquei a orelha daqui. Aqui, ó. Alisei, ó. Aqui eu ranquei todos os suportes, ó. Aqui também tem um, um tarugo assim, ó. É Entendeu? Pensem fora da casinha e arrisquem. Não tenha medo de errar. Se errar, faz de novo, né, amor? É isso aí. Aí, ó. Seis dias lixando isso aí. Perdi os seis dias. Podia estar tá lá na bolinha com a minha mulher. Assistindo a Netflix de conchinha, e tal. O próximo vídeo é o polimento. Terminando o polimento. E aí, amor? É. Termino... O próximo vídeo é terminando o polimento tal. Bonitinho, do cabeçalho. Fechou? Vocês então vamos lá, hein? Ó, lavagem finalizada. Ó, ficou limpinho, hein, bicho? Ó. Na medida do possível, né? Não sai tudo. Isso aqui é só no banho químico. Eu vou dar uma escovada. Você vai ver como é que fica limpinho. Qual que é a intenção aqui agora? Eu vou eliminar essa coisa aqui, ó. A passagem da água. Que eu vou usar essa aqui de trás. Vou arrancar esse negócio aqui porque eu não sei pra que que serve isso, ó. Quem souber já pode comentar aí... Pra que que serve essa coisa que todos os cabeçalos AP tem... Aí eu vou tirar essas coisinhas assim, sabe? Ó... Por exemplo, isso aqui, ó... Ó... Os carocinho aqui... Eu vou tirar... O que mais que eu vou tirar? Desse lado aqui, ó... Vou tirar isso aqui... Tirar essa bolinha aqui... Essa aqui, ó... Ó... Uma dica pra quem... Tem o, o APzão carburado... Quer passar pra injeção... Aqui, ó, tem que tapar a passagem de água, né? Só fazer uma rosquinha aqui, ó, M12 Mete o parafusinho Quem não quiser desmontar, dá pra fazer no lugar mesmo Ah, mas vai cair cavaco de, de coisa dentro Mas ele fica no sistema da água Não tem tanto problema O ideal é tirar Mas se quiser fazer no lugar, eu já fiz e funciona, fechou? Faz uma rosquinha aqui Com o M12 Põe o um parafusinho e já era Como o meu já tá fora, eu vou precisar fazer solda Eu vou dar uma soldadinha aqui, ó Soldinha de alumínio Vai ficar pelo Fechou? Segue aí Ó oh, pessoal Dica aí da hora, hein Dei essa dica lá no meu Instagram Se você não me segue, vai lá Vem do garagem Ó oh, Passa Vou cortar alumínio Sabonete Passa o sabonetinho aqui, ó na, No disquinho de serra Vai igual a manteiga, fica ah. toca. E aí, será que vai funcionar? É. Deixa eu cantar aqui a câmera. O que, que vocês acham? Vai funcionar isso aqui ou não? Ó. Tem coragem? Quem tem coragem? Tem que pensar fora da casinha, mano. Ó. Tem moral ou não? quiser continuar acompanhando aí Segue o próximo vídeo Para vocês usar a ideia E tentar fazer no seu entendeu? Agradecer a galera do canal Demais A galerinha do canal Pessoal do meu grupo lá Que bomba tal. Todo mundo Instagram. Um grande beijo no Instagram Se não me segue vai me seguir isso, falou, tá, <risos> tá meio descalibrado Então é <risos> pessoal Vamos ficando por aqui Eu Agradeço mais um vídeo Deixe seu comentário aí Dúvidas, sugestões, coisas que eu faço errado, pode comentar aí embaixo, porque o, é, o comentário é aprendizado para mim também. Fechou? Vendo. Então é Muita gente ensinando, verdade. É. Bastante coisa que eu posto, o pessoal vai lá, Bidu, faz assim, assim, assado, que é mais fácil. Então é uma troca de experiência, entendeu? É isso aí. Se eu puder ler os comentários também, eu não fico bravo de me corrigir. Muito pelo contrário. Eu agradeço. Porque é aprendizado, é Troca. Eu ensino o que eu sei e vocês ensinam o que vocês são. Fechou? Oh. Agora claro, nós se encontramos aí. Tá? Que? Fechou? <risos> então, pessoal, fique com Deus aí. Um grande abraço. Até a próxima. <risos>